Eu acho que nesse tópico também há muito extremismo de vamos perder todos os empregos, as máquinas vão dominar tudo e depois vão querer matar-nos a todos, que há muita gente que pensa assim. Acho que, como disseste, o comboio é imparável, há muitas coisas que vão, que vão mudar, Lá está, se cada um de nós não tiver a capacidade de querer aprender como utilizar melhor isso a seu favor, acho que essas pessoas vão vão ter maior dificuldade. Tal como eu percebi que ser argumentista para o cinema não estava a funcionar e comecei a tentar aprender por mim próprio outras coisas, não me deixei ficar a dizer, opa, olha, não deu, não deu. Acho que... E isto é uma coisa dura de se dizer e possivelmente a ouvir para muitas pessoas, mas se as pessoas não quiserem fazer por elas próprias, ninguém vai fazer por elas. Se as pessoas começarem a ver que na empresa ao lado o emprego que elas têm na sua empresa começou a ser substituído por máquinas, têm que começar a perceber como ir fazer outra coisa, uma coisa diferente, ou como trazer. ou como mostrar que têm valor noutra área. Porque. Lutar contra isso é inevitável. Uh, Lutar contra a ideia de que aqueles trabalhos manuais vão ser automatizados é, é. ou achar que vai ser possível impedir isso é. é delusional, como dizem o, os, os ingleses. <risos>